Olá! Hoje estou a ser filmado pela câmera do Midrone a 1080p a 60 frames. Antes de voar com ele, vou fazer a atualização que é o vídeo de hoje. Hoje vou atualizar o Midrone porque a Xiaomi, cada vez que lança uma atualização, há sempre algo de novo. Sempre a corrigir os bugs que tem e sempre a inovar com novas funcionalidades e novos aplicativos. Por isso, no final do vídeo gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer assim fazem com que eu fique a aprender e vocês mais ficaste me a mandar para fazer a atualização não posso ter as hélices pode acontecer alguma coisa e o drone armar e começar a voar aqui dentro de casa tem que estar todo montado com o gimbal diz lá aos senhores gimbal onde a bateria e o rádio tem que estar com a bateria cheia que demora bastante tempo a fazer esta atualização e vou precisar além do drone todo montado por causa de assim ao fazer o upgrade ao era estou a fazer a tudo, desde o drone, o gimbo a bateria, ao processador, ao rádio, assim faz o upgrade a todos os componentes do drone, porque eu ainda não vou com ele, porque eu tenho que fazer primeiro este tipo de coisa, e vou precisar também de um telemóvel, tenho aqui um telefone, acomodá-lo, deixá-lo aqui assim, e vem bem acondicionado, vou precisar aqui do cabo, conecto o cabo aqui em baixo, aqui, a atualização eu vou fazê-la pelo cabo porque eu tenho que ter o telemóvel conectado a uma rede com a internet onde vai estar a fazer o download temos que vir aqui instalar o aplicativo há duas maneiras de instalar este aplicativo ou viemos aqui pela Play Store ou viemos aqui pelo manual Scaneamos o código e ele remete-nos para uma página onde a gente vai instalar o aplicativo se chegarmos aqui ao aplicativo e escrevermos Mi Drone ele irá aparecer é este aqui, o Mi Drone, é só clicar nele, instalar, agora depois é, entramos, ele vai abrir, abriu, entramos com uma conta, o Facebook, Twitter, ou criamos uma própria conta, eu já tenho uma conta criada, porque eu tenho outros produtos da Xiaomi, por isso eu vou entrar com a minha conta, Fazemos o login, entramos e vamos começar aqui a dar um guia a explicar o que é que a gente tem que fazer depois com o drone e isso tudo. Agora vou ligar o rádio, vou ligar o drone. Agora vamos conectar o nosso telemóvel ao nosso rádio E está aqui a explicar se é por Wi-Fi, por USB um, O que é que uma pessoa tem que fazer Eu quero conectar o drone ali para o USB Dou OK Vem aqui para este menu Eu tenho que dizer que a ligação é por USB Ok, agora é só voltar para trás e agora é só seguir os procedimentos. Agora está a fazer um cheque ao sistema, está a verificar os firmwares. Ele agora está aqui a falar que importar aqui o update. Tenho aqui para a câmera, para o gimbo, para o rádio, para a bateria, hi-fi, para o rádio. Estão aqui sete atualizações e eu digo ok vou só mostrar as partes mais importantes, porque isto demora algum tempo. Neste momento ele está a fazer o download de, de todos os firmwares, daqueles firmwares todos que eram necessários. Agora parece que já o fez. Agora venho aqui. Eu não entendi muito bem, mas ele parece que está a pedir um cartão. O único sítio que eu tenho para pôr cartão é aqui atrás no gimbo. Agora eu vou ter que desligar o drone. Portanto, agora vou ligar outra vez o drone. Uma coisa que eu não sabia é preciso colocar um cartão antes de fazer a atualização, porque ele não me estava a deixar fazer o upgrade porque faltava ali um cartão na câmara, que é para ele guardar a informação no drone e depois, sim, quando está a reiniciar já ter lá todo o processo. E agora, update. Agora sim é que ele vai estar a fazer o update e aqui é que ele vai demorar cerca de 20 minutos. Estava a descrito que ia demorar cerca de 20 minutos, pode demorar mais como menos. E agora tenho que esperar e vou só pôr as partes mais importantes no vídeo para não ficar um vídeo muito amassador. Ora, ele entretanto mexeu o gimbal, vou estar a fazer o upgrade ao gimbal, e começou a pescar, mas é normal. e faz ali aquele movimento sexy com o gimbo. Ora dá uma sensação que é o rádio que está a apitar. É o rádio que está a fazer o apito. há se uma discoteca aqui em casa, com luzinhas a pescar. Inigimos os 50% e o rádio continua a tocar. Ora, já estou a 25 minutos e ele ainda está a 57%. O rádio voltou outra vez a apitar. Ainda está a fazer o upgrade a controladora Ufa! Ora, depois de umas pequenas peripécias aqui para o meio ficou atualizado. Agora aqui, ok. Fazemos outra vez tudo de novo. Next. Ok. Dizemos que sim. Voltamos para trás. E ele agora está aqui a dar algumas indicações. Ora, aparece-nos aqui o menu, com algumas informações, que nos está a explicar o que é que é isto tudo aqui à volta. Cada vez que eu clico, ele passa para o próximo, para o próximo passo. Aqui a câmera. Ora, aparece-nos o país, o país. aparece-nos o mapa, aqui está a dizer que tem um GPS fraco temos ali uma setazinha que é o ponto onde eu estou no mundo aqui o próprio programa já tem a dizer onde é que não se pode voar por exemplo aqui nesta zona o drone não pode voar e o MiDrone eh, não dá para retirar essa função se formos tentar voar num sítio onde não é permitido aqui no programa ele não deixa voar mas não está atualizado que eu tenho aqui uma zona onde eu também não posso voar tem aqui um aeródromo Ora, isto dá-nos aqui muitas informações como por exemplo aqui em cima o meu estado do, do GPS está sempre aqui a passar uma -me mensagem dizer que eu não tenho GPS porque eu estou dentro de casa a minha bateria diz-me aqui em cima neste canto que eu tenho 88% de bateria aqui em baixo diz que eu não tenho GPS aqui diz a distância que o drone está de mim neste momento está a zero porque ele está aqui ao lado Aqui em cima, neste canto, diz a altura em que ele está. Depois temos aqui mais informações, uh, velocidades e N funções. Tempo de voo, onde, podemos ter, onde temos aqui as configurações, aqui neste hexágono. Onde vamos estar aqui com as configurações. Onde podemos vir a ver a, a, que tipo de firmware é que nós temos em cada dispositivo. O check-up para ver se temos o firmware atualizado. Onde... Para que é que serve aqui esta setinha? Esta setinha dá-nos aqui mais informações. Como para rara, para voltar para casa, por exemplo. Para fazer um orbital, um voo orbital. Tipo, dou-lhe um ponto e ele vai se mandar à roda daquele ponto. Ora aqui com mais coisas, aqui dá informações de voo. Aqui agora, por exemplo, está... aqui me puxar aqui o S. Super Homem. Ora, aqui temos a câmera, aqui conseguem ver eu usar o botão e depois aqui temos para gravar ou para tirar fotos, por exemplo, ali era para ir à galeria, eu não à galeria. Vou tirar uma foto, carrego aqui no ecrã e ele tira uma foto, se eu carregar no vídeo em cima. Cargar ali ele vai estar a, a gravar está ali o tempo de gravação não nos podemos esquecer que aqui em baixo tem um botões e estes botões é para comandar também este tipo de coisas o botão de baixo da mão esquerda para o vídeo e começa o vídeo Já começou agora mandei parar o botão do lado direito tira fotos oh, tira uma fotozinha mais uma foto o potenciómetro deste lado é para subirmos e descermos a câmera o potenciómetro deste lado é para abrirmos ou fecharmos a entrada de luz acabei os olhos aqui a é zero zero Ora, depois aqui ainda tem mais Informações, contamos na câmera e Saturação contraste, estou aqui automático Eu Só estou agora aqui um bocado divertido agora se quisermos voltar ao mapa ele É só clicar ali Ora, neste momento está quase pronto O drone para voar Falta mais um assunto que tenho que abordar Antes do primeiro voo Que é calibrar o gimbal E calibrar o drone O drone também precisa ser calibrado Isso será depois num próximo vídeo E agora vou-me divertir um bocado a explorar Aqui o, o conteúdo do software. E até já.